E aí galera, beleza, velho? Que é o Crazy falando, estamos aqui em The Division. A gente, os ó, na... não pararam de atear fogo e não temos recursos para pagar. Se não acabarmos com a produção de Napalm, logo o bairro inteiro vai queimar até virar cinza. Produção de, de Napalm. A instalação de produção principal fica no meio do quartel-general deles. E é pra lá que você tá indo. Encontre o local, tá feche tá tudo. E garanta tá que tá eles nunca mais se recuperem. O que significa eliminar Amor. o chefão deles, Joe Ferro. Se escapar, ele começa tudo de novo. Vamos detonar essa porra! O lugar deve estar cheio de tanques de Nepal e gasolina. Destrói do jeito que der todos os tanques que encontramos. Eu não quero os cremadores recuperando isso depois que terminar por aí. Já vimos o estrago que eles podem fazer. Morre, filha da puta! Se fudeu. Caralho! Como é que eu errei? Ah, não tá pegando direito, é isso sim. Beleza. Como os nozes, hein? Vamos lá, vamos lá! Como com tudo, mano! O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui, velho? Cortando o botão que nem louco! Tem que explodir essa porra? Asegura. Olha a galera. Saindo. Vai ser da puta. Mostra a cara. Vamos lá, vamos lá, o que é isso aí? tem munição? Graças a Deus. Tem, peguei? Peguei. Pouca bala, 247. um pouco, o que você achou da queima? Esse lote tá beleza? Sim, não foi tão ruim. Não teria se me olhar se não tivesse quase. ter matado. Não, hein? Filho porque o cara puta. é para o outro. Está muito ruim aqui a visão. Tanto para mim quanto para eles, né? Deixa estourar lá. Quase. O esquema é tirando o tanque das costas deles, pelo que eu entendi, viu? Olha lá, tá vendo? Fica amarelinho, você gasta menos bala. Você gasta menos bala. Vamos falar o português claro aqui, né? o roxinho. Roxinha, roxinha tira no crânio. Olha, tem uma.. Tem uma torretinha ali, viu? Por onde é que você vai? Tá bom, vai Fica aí, velho Porra, mano Que mal, hein Corretinha foi para o saco, mas daqui a pouco ele vai para outra. isso, hein? Agora virou vermelho, virou vermelho, a torreta do cara. Minha munição é indo pro saco, Deu 6 balas mas essas 30 que tem aí. 18 bala. Matei o cara, sobrou 3 balas, velho. A torreta vai destruir. Vai. Bom, agora com três balas eu tenho que ir atrás de munição! Munição! Peguei mais bala aí, mas pouquíssima, né? pouquíssimo era um cara ali. Essa arminha aqui é infinita, viu, galera? Nossa, que boa. Pareceu uma AM também, né? De bagulho aí. Cara, não tem nada para recarregar. Que doideira aí. Tanks, e agora? Nossa, mano. Reabastecer. Parece que os caras sabem que a gente vai precisar chegando aqui. Tô completo de bala. Atenção, pessoal. Temos companhia. Pare de sofrer. Não matem esses filhos da puta! O cara daqui pô, Ó, coisa aqui ó, já pega, pega o um negocinho aqui, ele tá porra, Caralho ah, vinte para cem, um menos bala, ah, tirei na porta, velho. Consigo por aqui, consigo. Caralho, vou dar a volta nos caras. Ah, vou sim. É Ouviram? Mantenham eles longe do tanque Foi Foi amarelinho, hein Aí, tá vendo? Você vê a amarela ali, ó? O cara ruxa pra cima, velho. Pariu. Finaliza, galera. Uma bala. Nossa, hein? Nossa, hein? Umas munições, consigo ir lá pegar de novo? Consigo lá, sim. Boa, graças a Deus. Pronto, se soubesse tinha deixado aquelas balas lá no chão mesmo. Não sei que tinha atacado uma bomba nele mesmo. da puta lá em cima. Deixa eu carregar já de novo. Tô vendo que eu vou me ferrar com esse cara. Sai, velho, sai. Ah, vou por cima, mano. Não dá pra fazer nada, deixa eu usar essa coisa aqui, descer de novo. Ela tá lá em cima, velho. Correr pra lá. Você nem me matou? Não tá nem me vendo ainda. Você tem que morrer pela cidade. Por todos. Agora me viu, olha lá. Nossa! Olha o quanto que ele me tirou. Vem opa aqui já abre já pega. dá pra dar a volta. Vou recuperar. Eu quero subir esse escada e quero ir lá. Vai lá, câmerazinha. Morre, filha da puta! Pô, foi boa essa, hein! Quase que eu mato! Puta um só ter usado. Vou ver essa porra aqui, velho. Se Morre, Filha da puta! Aviso! Ah, Explosivos químicos detectados! Origem identificada! Não gosto de ficar usando os kits médicos, cara. Dá um medo, você não sabe o que vai vir na fase aí, velho. Vamos ligar. Alerta. Explosivos armados. Pronto para detonar. Ah. Vocês todos sabem o que estamos fazendo aqui. Como aqui isso aqui. é importante? Vocês todos sabem o que vai acontecer se a gente não queimar esse troço. Olha lá pra cima. Tem pessoas contando com a gente. Nossas famílias, nossos amigos. Com o mundo todo. Por isso a gente tem que enfrentar tudo e todos Olha os.. caras vindo lá. Não importa se dizem que são do governo os caras já tiram de longe, velho. Vamos acabar com eles aqui. Ainda podemos salvar a cidade. Ainda podemos salvar o mundo. Se dermos voz a eles, então tudo que fizemos, vai pro rabo. E não vamos deixar que isso aconteça. É bom que pega os caras de frente, né? E os caras a pega de lado. Toma na nuca. Foi no Bulbo esse aí, hein? No Bulbo, meu. Se fudão! Ela pra caralho, né? Eu vou Corre, filha da puta. Fábio de cara, velho. Ó o amarelinho. Vai lá, pega o amarelo. Tudo o cara lá tá vendo? Ai, rei, rei. Que você tira na cabeça, cara. Agora não, porque eu tirei a armadura dele, né? Morre, filha da, da puta. da puta. Só pra saber, deu pra ver a explosão daqui Agora é provável que tenha mais tanques de Enem meu no Cuida deles primeiro e depois vê o que dá pra fazer Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui Pega, pega Pega, tem mais Ih, mano, dá pra pegar, porra Pegando fogo o negócio tudo bem Vou carregar Vou carregar aqui foi e agora por aqui pelo jeito Onde eu vou, velho? Pô, agora que aparece esse negócio Depois que eu tô com 40 horas correndo aqui Ah, tá, puta merda, né? Também sou burro, não vi isso aqui, né? Olha, sou barulho, então. Bora! isso aqui reconstrução concluída motivar vamos ver olha só os caras trabalhando é brincadeira meu aí é. Então tá, vamos ver. Estira os tanques de Napalm. Vamos ver. Porque aqui, aqui tem uma coisa a pegar, me parece nesse andar aqui. Esse é no andar de cima. Pode ser.